por isso é que é importante fazermos os pedidos certos uh, e agora posso pedir ajusta para estudantes não é? Que, os estudantes se calhar querem vão querer ler algo diferente não é? estou a iniciar a carreira uh, aprenda estou a iniciar torna-se um especialista aprenda guia completo marketing digital ok agora eu podia fazer ajusta para para empresários ok então os empresários querem ouvir outra coisa querem aumentar os resultados do seu negócio Querem contratar pessoas, querem dominar, querem gerir. Ok? Portanto, sim, está mais alinhado. Agora dá ideias de três descrições. As descrições. O anúncio do Google tem um título de 30 caracteres e uma descrição de 90. Portanto, eu agora vou-lhe pedir três descrições uh, relacionadas com o título 1. Portanto, relacionado com a ideia 1, agora estou-lhe pedir três descrições. Ok. Olha, um muito bom, gostei. Dois muito bom, gostei. Três. Olha, eu gostei muito destes três